Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de Sagitário. Antes, só um recadinho. Como eu não pude gravar devido às provas da faculdade, essa semana eu vou fazer uma leitura mais profunda, com bastante cartinhas, mais demorada, tá bom? Então, vamos lá. Vamos saber aqui como está o momento de Sagitário e qual mensagem precisa ser transmitida. Lembrando que eu continuo seguindo a ordem dos vídeos mais curtidos com base nos vídeos da semana retrasada. Então, vamos lá! Com paixão. E vamos cumprimentar com esse outro tarô. Já vou colocar bem pra cá, porque vamos tirar bastante cartinhas. Já vou deixar por aqui, para tirar mais ao longo da leitura. Sagitário, a carta da compaixão é uma carta que fala muito de consciência. Quando você faz algo com total consciência, dá muito certo, mas... Quando você faz algo sendo comandado pelo inconsciente, se torna algo ruim. Porque você não tem a noção do porquê está fazendo tal coisa. Tipo, situações que se repetem na sua vida e que não geram benefício algum. Se você estiver consciente, até um veneno será remédio para você pois não poderá te atingir, e se chegar a atingir, não fará cócegas, pois não encontrará espaço. Agora é o momento para ter paciência com seu processo, ir com calma, analisando as situações com separação de sentimentos, para saber o que é bom e ruim para você, de modo a se tornar consciente e sair de uma dominação que pode ser mental, de atitudes ou de sentimentos, para que haja um movimento e as coisas possam começar a acontecer, inclusive progresso material como tarefas e você tenha que se equilibrar e fazer escolhas entre as opções que vão chegar. Mas, a qualquer momento, você pode voltar para dentro de você, fazendo uma pausa da correria, e alguma coisa que aumente a sua vibração, para se conectar com você mesmo, para que acenda a sua luz interior da consciência. E você consiga enxergar além do horizonte, observando as infinitas possibilidades. E ter forças para se controlar diante de momentos que te fazem querer fugir, querer ir embora. E de forma carinhosa, consigo mesmo, você encontre forças para trabalhar as suas emoções, compreendendo aquilo que não depende só de você para mudar. E manter o seu entusiasmo para experienciar as novas experiências fantásticas que só a consciência te faz enxergar. E vamos trazer mais cartinhas. e dar o ponto de partida para o início com visão, ousadia e sendo um empreendedor da sua vida. Após uma reflexão interna e seguindo a sua intuição de forma consciente, para lidar com a nova percepção da realidade, que muitas vezes envolve mudanças, fim de ciclos, e daquilo que não combina com o seu novo estado de ser. E após essa transição do inconsciente para o consciente, vem o alinhamento e felicidade de modo completo, porque você passa a enxergar como tudo realmente é. Inclusive, vem realização amorosa, amorosa, limpando todas as decepções do passado e preenchendo aquele vazio que ficou, com a sensação de perda, que pode ser amor interno ou amor incondicional também. É a justiça divina atuando na sua vida, porque chegou a hora de soltar o peso que te faz sentir cansaço na vida, e possa caminhar com energia leve, renovada, com amor de quem se esforçou para se tornar consciente na sua jornada, e isso atrai pessoas na mesma vibe, atrai mais motivos para ser feliz e de forma duradoura, muito leve aqui, eu amei essa leitura, e vamos trazer também uma mensagem com oráculo. Então, vamos lá. Gente, como é bom se tornar consciente, sair do inconsciente, de situações repetitivas, que geram peso nas costas, traumas, dores, ciclos né que se repetem. Então, vamos lá, vamos finalizar aqui com uma mensagem do oráculo, e a mensagem é a aceitação, que carta linda, super combina com compaixão, com consciência, reconheça o momento de aceitar o acolhimento, o aconchego de si mesmo, o aquecimento da alma,